Eu falo que é uma construção, foi é uma construção do dia a dia. Tanto para a família como na parte profissional. Né? Aí veio os filhos, né? o Linko para a faculdade. Né? Fez... Aí quando nós resolvemos colocar nossa loja de, decorar, de planejado lá no centro, ali perto do Correio. Foi quando o Linko terminou a faculdade de arquitetura, né, de arquiteto. Aí nós colocamos a loja ali. Ficou um tempo nós dois juntos, mas aí ele se casou e aí ele assumiu a loja lá, ficou lá pra ele. E nós ficamos aqui, a gente abriu uma loja em Londrina, que também caminhou, aí ficou com o Maicon. O Maicon, com é a empresa que ficou lá em Londrina há vários tem, já dos anos mesmo, né, casou. Aí tem o João Pedro, netos, né, hoje a gente tem seis netos, né. Quando a gente começou aqui, a Cibele tinha dez anos. É. Dez anos. Ela tinha 10 anos. Né? E ela também, nossa, o que ela me ajudava com 13, 14 anos, ela fazia toda a parte de banco para mim, sempre ajudou muito aqui na loja. O né? que fez a faculdade, fez a parte dele. E o Nelson, né? que aí o Nelson tinha a loja dele lá no centro, também ali na. No Presidente Vargas, que é Jesus de Vargas. Ficou com a loja dele há um tempo, mas depois que a gente abriu, que vimos todo esse espaço maior, aí resolvemos, fechamos lá e ficamos todos juntos aqui. Então é uma uma convivência assim é interessante, né? de, de aprendizado, de aperfeiçoamento nosso.